Então, é uma grande pergunta. Vamos lá. Muito obrigado, muito obrigada pela apresentação. Você tem 30 minutos. Vamos começar? Então, meu nome é Máximo Canela. Eu trabalho na NTT, na Rede Global. Nós somos provedores de Camada um e também nós é, somos conhecidos por solução de problemas de geolocalização no passado eu fiz outras apresentações sobre esses assuntos mas isso aqui é novo porque é uma atualização de estado eu acho que está bastante boa e possivelmente possamos dar uma resposta ao que temos na, na tela temos uma solução, possivelmente a resposta seja sim então eu comecei esta, esta conversa, de fato, começou mais ou menos há um ano e meio atrás. E quando, junto com alguns colegas eh, da nossa comunidade muito inteligentes, nós eh, resolvemos eh, ver esse, essa, essa solicitação de comentários 90, 92. Isso não é importante, mas qualquer solução técnica que você venha a criar, é tão boa como a adoção e a efetividade depois que ela depois tem com os anos. E é sobre isso que vamos tratar nesta apresentação. Vamos começar do início. Então, geolocalização IP é necessária em muitas oca ocasiões. É, pelo IP eu sei de onde que isso se faz a conexão, o país. Isso é feito para respeitar as regulamentações do país, para dar conteúdos localizados para o streaming, numa linguagem específica, idioma específico para países específicos, otimizados a latência, a fazer troubleshooting pesquisa, tem muitas razões é muito comum a questão da geolocalização IP então qual é o problema? o principal problema é que a geolocalização inteira começou com uma solução desorganizada descontrolada, não tem um repositório central os RIRs não Estão e não querem ser provedores de geolocalização, isso é bom, mas também há terceiros que fornecem esses data centers de geolocalização, também tem CDNs, é com provedores de conteúdos que... Pegam os dados dos provedores de geolocalização e eles querem fazer os patches mais rápidos que o que o provedor faz, eles colocam partes locais e. Então, acabam tendo dados de geolocalização espalhados em diferentes centros, então se alguma coisa der errada, como é que a gente vai corrigi-lo? E também não tem uma estratégia comum, como é que vamos eh, melhorá-lo? Então, a gente vai nos tutoriais que falam, pode tentar isto, isso, aquilo, mas finalmente você tem que mandar e-mails e conversar e não tem uma fórmula para fazê-lo. Então, tudo está baseado em, em adivinha para a gente tem que ficar adivinhando, tem que, eh, sei lá, tem, tem também, assim, às vezes, coisas que nós, o que temos no Ruiz também, os dados esses também são confusos. Então, eu vou lhes... O link Vocês podem depois participar De um tutorial que vai ser na sexta Onde vocês poderão ver mais sobre isso E finalmente Esses são os seus recursos Mas você não resolve a geolocalização Você não tem como corrigi-lo Então em termos Gerais você contata entrei em contato por vários provedores de geolocalização por e-mail. No Nanog, eu chequei eh, em torno de 241 e-mails ligados a problemas de geolocalização desde 2019. Eu vi que mais uh, chegaram nas últimas semanas. Então, acontece bastante rápido. O que, que queremos? Queremos controlar nossa uh, geolocalização IP, nós próprios. Esse é o meu endereço, então eu quero dar essa informação. Eu quero ser flexível, eu não quero geolocalizar com atributos onde tem todo o nome do... Eu quero prefixos específicos, ou, ou IPs, ou geolocalizar esse barra 12 na Itália, esse barra 24 dentro do barra 12 em Roma. Eu quero ter essa flexibilidade no nível de, de país, de cidade e assim por diante. E também eu quero que seja fácil fazer a manutenção, uma coisa como um arquivo, você edita seu arquivo e você manda o arquivo atualizado e pronto. E eu não quero entrar no ruiz todas as vezes... Porque nas grandes organizações, nem todo mundo tem acesso. Então, seria muito bom que fosse apenas um arquivo no qual eu posso trabalhar e esse arquivo se distribui automaticamente e certamente não tem necessidade de encaminhar e-mails. A solução é esse RFC 9092... O que nós queremos fazer, o que fizemos com isso, foi dar poder aos operadores para expressar os recursos de geolocalização, da geolocalização dos seus recursos IP com, com arquivos de geoalimentação no Ruiz. Isso, se vocês não têm acesso, vocês peçam acesso e uma vez que está é, feito o link, vocês podem ter acesso. Então, o... A... De forma que o geolocalizador possa encontrá-los e nós encontramos uma forma de validar a propriedade de forma segura, é uma coisa que não se podia fazer de formas adequadas antes. Eu vou verificar o domínio do e-mail de onde eu recebo as informações, não. então são funcionalidades e flexibilidade, as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que funciona? Vocês criam um, um arquivo CSV, que é um arquivo de texto, com este formato, que é um prefixo, virgula, o, o código de país ISO, o vírgula. A, a região também com o, o código internacional e depois o nome da cidade. Depois você publica esse arquivo CSV em algum local, possi possivelmente sobre HTTPS. E depois você vai olhar para os comentários que acompanham o que você está tentando geolocalizar nesse arquivo. Então, eu... É, e você dá um nome a isso. E aí você vai colocar, um, esse, esses, esses arquivos não têm os comentários, mas então aí você vai acrescentar o comentário para esse arquivo. Então esse é um exemplo desse arquivo de Geofeed ou Geoalimentação você tem vários prefixos no mesmo arquivo, vocês podem oferecer o nível de exatidão e flexibilidade que vocês quiserem, assim vocês podem acrescentar, é um exemplo de como acrescentá-lo no Milagnik. vocês encontram o... a identificação e aí vocês o acrescentam. E isso que vocês vão, dar uma olhada... vão ver quando vocês vão verificar no ruiz, com algum dos seus IPs, vocês vão visualizar isso, que aqui tem a, a informação do arquivo que com base no comentário. Então, isso, o provedor de geolocalização também poderá visualizá-lo. Não esqueçam que vocês têm que fazer um link do INET Noms, que é de onde a validação entra em vigor, e quem, quem vai ler, eh, verificar o, o arquivo vai ter que ver de onde vêm esses prefixos, de onde que eles estão vindo do QuietNetNomes. Se vocês conseguem ver isso, vocês vão conhecer o recurso e poderão ler, ler esses prefixos. Não esqueçam disso. Ou vocês podem usar uma ferramenta. Isso é muito novo. Isso realmente é muito comum. E muito melhor ainda se vocês encontram um. Problema, assim, eu estava implementando nas últimas horas e tem até um balão aqui eh, para apresentar alguma, porque estou apresentando uma coisa nova vocês podem ir nesse packetlist.com geofid. não é um serviço NTT, é uma coisa que eu estou fazendo e isso simplifica todo o processo você pode clicar no ícone do geofeed no, na parte de cima você pode determinar a localização que você quer e garantir que, bom, que, lá, que tenha sentido, validar aqui a cidade, a região, que a cidade está dentro da região, que está dentro do país, etc. Porque no momento há uma lista de 5% de geofids que estão mal feitas. Isso vai evitar que você escreva um código que, é, que não tenha sentido, que não faça sentido. Também você aparece o um mapa da localização. Depois que você escreve, é, você faz isso, você vai para o próximo passo e aqui você diz que você vê que outro é, comentário você precisa acrescentar, que outra informação você pode adicionar, então, através desse link. Isso gera o arquivo que está. É, que, que está alojado para você hospedado para você e você pode então colocar o seu próprio URL você guarda e salva isso e você vai ver essa resposta. Vai dizer que está tudo bem ou vai te dizer, dar uma mensagem de erro. Está, o formato está errado, algum, algum erro qualquer. Se tudo estiver verde, está tudo bem. A geolocalização já está. O provedor de geolocalização vai mostrar que ele vai realmente obter essa informação para você e te entregar. O passo seguinte, que também é opcional, se vocês puderem fazer, quiserem fazer... Vocês podem checar aqui o status é, atual com os provedores de geolocalização. Também diz qual delas serão entregues automaticamente, quais são as que vão precisar, por exemplo, uma, um, um, um e-mail. Nós normalmente enviamos esses, esses lotes de e-mails semanalmente. Mas isso aqui vai fornecer o, status, o estado atual atual. É, que vocês queriam Quando estiver é, tudo resolvido Os campos aparecem em verde E vai ser tudo bem Vai ficar tudo bem no final Bom, Agora vamos falar sobre a parte de adoção Tudo bem, mas nós Queremos é, Saber quais os provedores De geolocalização que podem ler Essas geofeeds Outro é, website geolocatemuch.com que fornece conscientização sobre essa RFC e também números os números mencionados pela a norma esta captura foi feita mais de um mês atrás e já tínhamos mais de 63 mil prefixos agora eu verifiquei esta manhã já estamos em quase em 100 mil mais de 99 mil então realmente houve um bom aumento aí o importante é que você pode ver a lista dos provedores de geolocalização em momento que você vai na página web há mais é, é, lógico, provedores do que a, a mostra captura então, entre os maiores, a maioria eles pegam essas, esses arquivos e corrigem a localização em um dia, como calculamos isso? Nós colocamos essas, essas geofeeds no Ruiz é, mandamos buscar e ver o que resultado traz se coincide com aquilo que nós temos, inclusive é, também nos dá uma ideia do tempo. Há ótimas notícias, há um grande provedor que está ausente dessa lista, não está na lista, mas é uma grande parte, uma boa parte desse trabalho foi a comunicação com diversos provedores de geolocalização e também com provedores de conteúdo, alguns. Um grande provedor desses que não está na lista, em breve, vai implementar, vai fazer a implementação. Eu, não, eu, eu só conto isso e não conto mais, porque eles vão publicar isso é, por conta própria. Na mesma página, vocês podem fazer um teste. Vocês colocam um prefixo e testam para ver se tem uma geofeed. Se estiver tudo bem, vai aparecer é, um botão para compartilhar no Twitter. Isso está bom para criar consciência. Se você compartilha, você vai dizer assim, bom, a minha organização implementou os geofeeds corretamente, usamos este site, estamos no processo de divulgar as notícias e, e também trazer mais pessoas né, para essa atividade. O que mais? Vocês podem encontrar também na mesma página mais informações. Você pode ler todos os detalhes de tudo que eu contei aqui. Que tipo de trabalho, o que você pode fazer no final. E se não funcionar também, você pode ver quais maneiras de corrigir. A parte mais importante, esta captura mostra, já temos a maioria dos provedores de geolocalização conosco. Teremos mais em, nos próximos dias. Estamos olha, usando isso na NTT com muita satisfação também. Antes de fechar, fazer uma recapitulação, uma breve recapitulação. Este é o primeiro link é o primeiro que vocês, vocês podem configurar e testar a sua geofit com facilidade. O segundo link vocês podem checar os números de adoção, testá-los e ler também mais sobre isso. E o último link tem a ver, você já fala sobre a RFC 9092 para saber mais detalhes. Outra boa notícia é que essa RFC é o único método de geolocalização que, tra... que é, é, funciona em todos os rios sem nenhum problema. Também no LACNIC. Então, eu espero que que vocês aproveitem esse recurso. A minha apresentação acabou com um pouco mais de tempo, eu acho. Eu acho que eu abusei um pouco do tempo. Se tiverem perguntas, eu posso responder. Alô. Eu sou eh, main tools. Você é, investigou quem, quem são esses provedores, é, será que ou seja, nesses provedores que você mostrou isso é escalável, além dos provedores de geolocalização que estão usando essas dicas, quem mais? Pode repetir o início da pergunta como é, que tão escalável é o uso disso na, na distribuição do serviço, pode ser melhor com DNS ou alguma outra alguma outra coisa? Ruiz é a melhor opção, isso foi discutido em vários casos durante o IDETF e, e a primeira razão é porque Ruiz é autoritativo e cada vez que você quer procurar informações como prefixos de IP, você vai ao Ruiz, você tem lá a conexão que também pode lhe permitir validar a propriedade desse IP, é um importante, o um passo importante, escalabilidade é incrível porque o Ruiz, através de todos os RIs, eles nos fornecem arquivos que, podemos, que nos permitem definir todos os geofeeds. Temos uma ferramenta chamada Geofeed Finder, que eu também trouxe. Você pode rastrear todos os cinco, é, você pode usar os cinco RIs, é de código aberto pega todos os RIS é, com os despejos e dá a vocês uma, um só arquivo com toda a validação, com todos os, os feeds, as feeds validadas. Slide, já, o slide já não está aí, mas na, nessa página que eu mencionei, você pode usa, usar o link é, da parte de baixo, fala sobre todos os geofeeds validados na internet. Mais perguntas? Estou vendo que o Jorge vem correndo. Pode ser espanhol também. Tem uma pergunta ao Massi, para o Máximo. Máximo. O que acontece se alguém coloca informação, insere informação maliciosa nesse arquivo de texto? Como você verifica isso ou, e resolve? Quando você fala sobre informações maliciosas, você fala no sentido de que você não, per, não, não, não possui esse prefixo ou a geolocalização está errada? Bom, vamos lá. No primeiro caso... Posso ter os slides de volta? Seria útil mostrar. Se você coloca um prefixo, e que não é o seu prefixo, no arquivo, o RFC diz que quando você vai lá e rastreia, encontra, vai para o arquivo que está relacionado, você tem a permissão apenas de ler os prefixos que estão dentro desse NAMS. O resto do arquivo não vai poder ser lido. Então, essa é a primeira coisa. Mas também há uma, uma, algo adicional que pode ser feito, que, logicamente, com certificados, se você é certificado pelo RPKI. Mas esse é outro passo. Se você não confia na autenticação do Ruiz, esse seria o caso. A primeira resposta já está. Você segue, siga o link entre live e veja isso, mas se você coloca a informação errônea sobre a geolocalização, você sempre você você pode pode colocar qualquer coisa na verdade. Então, os provedores de geolocalização, quando procurarem esse arquivo, eles pode ser que eles tentem verificar, façam algum tipo de verificação. Por exemplo, você diz que está nos Estados Unidos, mas a sua latência é alta demais para ser nos Estados Unidos. É mais próximo, provavelmente é mais perto da Ásia. Então, eles podem rejeitar essa informação, mas isso, isso depende deles. Eles decidem o que fazer quando leem, leem essa situação. Muito bem. Muito obrigada. Ah, parece que tem outra pergunta lá. Com isto os referenciadores, georeferenciadores, devem levar em conta essa informação, devem atualizar a informação que eles têm e com uma certa frequência. Está, está falando muito rápido, fale mais devagar. Desculpe. Isso que você falou, contou sobre geofide, sobre a RFC, obriga de alguma forma os geolocalizadores? os principais ou que atualizem seus bancos de dados ou simplesmente fica a critério de cada um ler você se refere à leitura qualquer pessoa pode ler essa informação e criar eu não sei se eu entendi bem a pergunta mas qualquer um pode usá-lo e ler uma, um arquivo de GeoFeed, você pode baixá-lo, inclusive. Não, ou seja, essa foi a pergunta? Não. Está mais dirigido aos provedores de... Aqueles ou administradores estão obrigados a prestar atenção nessa informação e atualizar os seus bancos de dados de acordo com essa informação ou não há obrigação para a atualização? Eu preciso de ajuda com a pergunta. Pode repetir, eu vou traduzindo? Existe alguma obrigação com essa informação que vai ser fornecida? Se é, obriga os administradores das páginas de referenciação ou de UIP a atualizar os seus bancos de dados? Eles estão obrigados a atualizar ou fazer modificações de acordo com a georreferenciação de outro segmento IP ou não estão obrigados a nada? Eu vou perguntar agora para você, para ver se eu entendi bem, depois eu traduzo. Você pergunta se esse RFC gera obrigação para os provedores de localização no sentido de atualização dos seus bancos de dados, que poderiam estar erradas. É isso? A pergunta é esta, então. Essa nova RFC... Cria algum mandato para os georeferenciadores para corrigir ou é, atualizar seus bancos de dados? Não, não há forma de criar nenhum mandato a ninguém. Eles estão interessados em ter esses dados porque eles querem ter melhores dados. E para eles é mais barato simplesmente ler isso de, de vocês, do seu arquivo. Eles já dão apoio ao formato, suportam o formato do arquivo, procuram, pegam esse arquivo automaticamente para eles, funciona, eles gostam, estão contentes com isso, mas não há forma de criar uma obrigação de, de corrigir isso. Mesmo se a RFC diz que eles devem fazer isso, não faz sentido não há obrigatoriedade, não há um cumprimento obrigatório disso. Mas eles estão interessados em fazer isso, então, eles podem, e podem inclusive, corrigir isso em um dia, porque é o interesse deles. Especialmente se o concorrente faz, é, bom, você também faz, isso torna tudo, tudo mais rápido. Se não há mais perguntas, eu não tenho perguntas online, remotas. Muito obrigada, Máximo. Obrigado, Máximo. Perfeito. Sim, vamos. Em...